você agora vai se despedir do pessoal pra onde é que eles vão? eles não vão para lugar nenhum, eles vão ficar aí nós dois é que vamos entrar aqui para brincar os mamolengo aqueles macaquinhos o que é que tá acontecendo aqui? o que é que tá acontecendo aqui?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 Pregue e cruz, ave maria, eu jogava capoeira e essa cobra eu não sabia, mas agora você vai ficar mais mãos que a cobra do Japão. <risos> Silêncio. Thank you. Tu pega na hora da luta E que que é mais fácil do que enfrentar a puta, Viva a política é da manipulação só cada voz a Estou Mais os pouco de balançam Nos coqueiros na beira do mar Não é o mesmo corpo a menina chegou pra dançar Ô, ô, ô, ô, cantador, canta aí pra nós como é que é a vida na cidade grande. Porque eu já vou me preparando tá aqui até lá. Tá sobrando craque, onde falta futebol. É deixa o menino jogar, quebra de graça. Bora pra rua juntar, só de raça Joga essa pedra pra lá, vem com a massa. Não do futebol, não do futebol. Eu não sei se falei tudo, tirando versos do quego. Não me sinto preguiçoso. Não tenho dó, quarto tempo e agora cedo a palavra para a voz do mano Senhores de engenho seguem lucrando uma minoria Detém metade das terras Por séculos do campo reina a miséria É melhor morrer na luta Que morrer de fome Sua língua me despina o teu corpo no meu apregado Que não sonha me atrumeita com esse jeito de homem safado E porque aqui tu não vem E que nem dois filhos do mato Nós se amamos, nós se cheira Nós se aprega que nem um mato Eu sei que tu documento é doido Vem logo que o fogareta é rato Diz me mas que demora do cão Pesta pro corona, é o monopólio da terra. Desocupação, cenário de guerra. Manipula matéria na tela, vete o historiador. Invasou, sangrou, matou. A outra base da história tá na vala do criou. Vi uma mulher mostrar a alegria do povo. Que é fazia arte ah, bonita. Na hora que vem de provisão escrita pra ver o tipo, que faz e dizendo que Cê se na na TV, vendo filas e trilhas, a vida. Ah, é isso aí que liga. Os camaradas que não trocavam mais ideia, é agora Popular cultura que eu vim ficar pra vocês assim que é a gente canta, espanta, o um vale é a chuva. É a cultura colida no meio da rua, bem sido rosinha, agora participação. É pra vocês eu vou cantar e mando o mel. Quero que seja uma, uma boa lua de mel. O rap é pente, cultura e todo Eu quero que se o coronel é redondo, isso é viela, é prosa de amigo. Todo mundo comemorando o casal da Rosinha, o meninito. Yeah! We are